Oi, meu nome é Luísa e eu gravei esse vídeo para te falar tudo sobre o treinamento Lube da Luta Digital. Esse treinamento foi desenvolvido pelo Yuri, que mudou a minha vida de verdade, fiz eu sair da CLT e viver hoje 100% digital. E além do mais, eu vou te dar dois alertas ao longo desse vídeo, então fica até o final para você saber o que é e entender melhor sobre esse treinamento. Então, o primeiro alerta que eu tenho que te dar aqui é sobre a compra no site oficial. Lembrando que é muito importante você comprar pelo site oficial para garantir todos os benefícios desse curso, tá? Inclusive, é suporte. Lembrando que eu vou deixar aqui o site oficial, o link tá aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. É, gente, eu já ouvi muitos relatos de pessoas comprar no site pirateado, enfim. Lembrando que, justamente por isso, né? Porque o curso faz é muito sucesso, ele é muito pirateado. Então, evitem esse problema, tá? Então, comprem somente no site oficial. Vou deixar aqui pra vocês na descrição e nos comentários desse vídeo. Então, de novo, não corram esse risco de comprar em sites pirateados e perder o dinheiro de vocês, tá? Comprei apenas pelo site oficial, vou deixar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. O curso Clube da Luta Digital é um treinamento elaborado pelo Yuri Meyer, que é um dos maiores players do mercado digital. E desse curso você vai aprender simplesmente os fundamentos, os pilares para você começar a ganhar dinheiro no marketing digital do zero, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha conhecimento, ele vai ensinar passo a passo né, para você conseguir ter resultado. E assim, esse curso é ótimo para aquelas pessoas que já gastaram muito dinheiro, cursos e caríssimos, né, e não tiveram resultado simplesmente porque eles não ensinam o básico que a pessoa deve saber, que são esses pilares que é ensinado nesse curso. E se você não souber, se você já comprou o um curso que não te ensina esses fundamentos básicos, é impossível você ter resultado, porque é a partir disso que você vai conseguir montar as suas estratégias e conseguir vender pela internet e ganhar dinheiro e viver 100% de O curso Clube da Luta né, é realmente um curso que tá resultado, tá? É um resultado excelente. Várias pessoas já tiveram resultado, eu já tive resultado e você pode ter resultado também. Hoje eu faturo mais de 5 dígitos graças a esse curso, então eu sou eternamente grata, porque é muito gratificante você finalmente conseguir encontrar um método que funciona mesmo de verdade. Fora que eles dão todo suporte quando você tem dúvidas, é assim um atendimento de excelência. Além do treinamento, você vai ganhar um bônus também, que por si só vale muito mais do que o curso. Nesse bônus, você vai aprender o segredo dos top afiliados, você vai aprender Facebook Ads, que é o famoso tráfego pago, você também vai aprender a criar sua estrutura própria, vai aprender a vender pelo WhatsApp e também vai aprender a estratégia do orgânico lucrativo. Lembrando que o treinamento tem garantia, tá? Se você por alguma razão não gostar, não achar que é pra você, eles devolvem todo o seu dinheiro, eles confiam tanto no método que eles dão essa garantia sem risco pra você. Um outro alerta aqui que eu tenho pra dar, né, o segundo alerta, é que se você é aquela, aquele tipo de pessoa imediatista, aquelas pessoas que compram o curso achando que vai ter resultado em um dia, dois, esse curso não é pra você, tá? Você precisa aplicar o método seguir, tá? De cautela que os resultados eles vêm, tá? Então, eu gravei esse vídeo, para falar para vocês sobre o curso, né? Dá esse alerta do site oficial, tá? Não esqueçam de comprar pelo site oficial. Sempre se atentem para vocês não perderem o dinheiro de vocês. E se você é, acha que o curso é para você, se você vai se esforçar para ter esses resultados, garanta porque é sensacional. Eu mudei a minha vida, saí da CLT e hoje eu vivo 100% digital graças ao método do Curso Clube da Luta. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui. E se você já é aluno, me fala aqui nos comentários como tá sendo seus resultados.